Olá, pessoal, tudo bem? Está começando mais uma entrevista aqui na TV CIMI e hoje nós vamos conversar com o diretor do Tinder na América Latina, André Ioro. Tudo bem, André? Tudo ótimo. Obrigado por me ter aqui. A gente está aqui no Fire, num evento de, de tecnologia, de marketing digital e você falou muito uh, de uma questão de envolver sempre o, a psicologia e outras áreas uh, humanas em um negócio digital. Como fazer isso? Como uh, vincular essa questão emocional em um aplicativo como é o caso do Tinder, por exemplo? Bom, o, o que eu costumo dizer, por exemplo, é da importância dessa característica, eu chamo de flexibilidade cognitiva. Nosso cérebro ao final, ele é plástico, ele consegue se moldar baseado no número de interações e exposição a diferentes contextos que a gente tem. Então, na medida que a gente se especializa e só bota todas as nossas fichas em um setor, igual um pouco era no passado, através da especialização, seja manual, mas seja também a parte intelectual, é, a gente se limitava muito e limitava os recursos do nosso cérebro. Na medida que a gente é, introduzia elementos de várias outras do, áreas do saber, a gente consegue, primeiro, dar... É, possibilidades do nosso cérebro é, ter essa visão, mais de 360 graus, uma visão holística do negócio, Sim. pois sabemos que, ao final, o negócio ele é impactado por vários setores, várias é, é, variáveis assim que podem vir não só da parte tecnológica, como a gente falou, Sim. mas da parte mais do lado humano. O que gera a demanda para ter o produto ou serviço é o comportamento humano e a opinião que as pessoas têm a respeito do teu produto e serviço. Então, temos que entender o que está acontecendo com essas pessoas a nível psicológico, sociológico e antropológico, até entendendo como que a gente evolui como espécie e qual o nosso comportamento frente a isso. Então, acho que é dizer o sucesso de uma plataforma tecnológica não vem só do laboratório de TI, mas vem também dos conhecimentos de outras áreas do saber. E isso é interessante falar, porque até essa questão do relacionamento, principalmente contatos online, ainda tem uma espécie de tabu, em alguns casos insegurança. Isso foi um desafio? Você enxerga isso como um desafio para negócios desse tipo? É um desafio, com certeza, e foi, como por exemplo no caso do Tinder. O que eu diria também é uma vantagem, porque sendo que relacionamentos, ao final, é uma área, primeiramente, extremamente importante das pessoas em suas vidas, e segundo, uma área que é determinada por vários fatores. A gente notou, por exemplo, uma enorme correlação entre o número de pessoas solteiras e o número de pessoas empregadas na força de trabalho a partir dos anos 50, principalmente mulheres. Então isso nos disse muito sobre as tendências sociais e o que estava atrás, essa adoção mais rápida de plataformas digitais que primeiro vieram assim a partir dos anos 90, mais no computador e hoje no aplicativo como Tinder, é, que transformaram a forma com que as pessoas se conhecem. Então o que eu diria é, é busque outras áreas do saber e também na área de relacionamentos que é extremamente importante. Sim, e como você mesmo disse, é uma tendência que já veio dos anos 90, o Tinder não foi o primeiro na área. Mas quais, são as quais eram ou ainda são as principais lacunas nesse segmento no que, é, no que diz respeito a, a, a, até as próprias características do produto? O Tinder ele é totalmente mobile, existem outros que são em desktop. Como preencher essas lacunas e quais são? Claro, de fato, ainda com certeza existem lacunas. Muitas daquelas que existiam até o Tinder ser lançado é, foram justamente preenchidas pelo Tinder, como a introdução do conceito de match, a introdução do swipe, que melhorou a usabilidade, o fato de ter um cadastro extremamente rápido uh, e até a navegação anônima, que, de fato, é Sim. o que eh, tira o medo a rejeição que existe na vida real. Então, a gente eh, identificou alguns pontos identificou as lacunas e tentou melhorar aplicando o que a gente chama de visão AT. Né? É, a gente horizontalmente ele transita entre várias áreas do saber e na medida que a gente identifica uma oportunidade, nos entramos para desenvolver uma solução de alto valor agregado para o usuário, como algumas dessas ferramentas. Então elas todas ajudam ao usuário ter uma melhor experiência no aplicativo. Isso faz, que, que na verdade faz com que ele fique mais tempo no aplicativo e essa é a métrica mais importante nesse mundo. Não é o quantos usuários você ganha, é, não é outras métricas que podem parecer mais importantes. Não, é o quanto ele fica no teu aplicativo e quanto ele volta, que é a métrica da retenção, é uma boa retenção que garante a propensão dos teus usuários se fidelizarem e pagar para seu produto ou serviço. Porque nesse mundo de internet as barreiras para a competição são mais baixas, então ficou mais difícil fazer dinheiro. É, mesmo o bolo ter crescido, é mais difícil você ganhar uma fatia desse bolo. E falando nisso, a internet ela talvez isso esteja mudando com as tendências, mas ela ainda é visto como local do gratuito, ainda de muitos serviços gratuitos. Com como o Tinder, por exemplo, foi muito, por muito tempo inteiramente gratuito, como aplicar a rentabilidade sem também expulsar o seu público? Bom, eu acho que, exato, o fato de ser gratuito ainda é importante no mundo da internet, porque, de novo, existindo vários competidores ao teu redor, porque não existem mais grandes custos fixos para você lançar um aplicativo ou produto digital, é, de novo, você precisa pelo menos ter alguma experiência gratuita para que o usuário ele possa entrar Uh, e conhecer a sua plataforma. Sim. Mas, em vez de gratuito, o teu modelo tem que ser freemium. Então, tem uma parte free, gratuita, mas tem que ter uma parte premium que tenha suficiente valor agregado para que uma parte do seu público, uma parte da sua base, acabe convertendo, na medida que se fideliza, tem uma boa experiência, uma boa retenção. De novo, voltamos ao ponto anterior. Então, eu diria que o gratuito é como se fosse o ponto de entrada. Mas aí, uma vez que você tiver usuário dentro, você tem enormes chances de monetizar com ele ou com ela. É, depende tudo de você e do teu modelo de negócio. Entendi. Muito obrigado por esse tempo, André. Parabéns pelo trabalho que vem sendo realizado aí. Obrigado e obrigado a todos.